Fala galera do campo! Neste vídeo daremos continuidade ao cálculo da área de superfície deste cilindro cortado aqui. E no último vídeo nós estávamos focados na integral de superfície relacionada a este exterior em azul aqui do cilindro, que é o nosso S2. Nós conseguimos encontrar uma parametrização e, dado isso, conseguimos também encontrar o ds da nossa superfície. E agora nós estamos prontos para realizar esta integração referente a S2 e descobrir esta área da parte azul. Então teremos aqui a integral de superfície de S2 de z vezes ds. E, como já sabemos, este ds aqui é igual a du dv, e também, a partir da nossa parametrização, sabemos que z é igual a v. Então, teremos a integral dupla de v du dv. E, agora, o que precisamos fazer é definir estas duas integrais aqui de acordo com os limites estabelecidos pela parametrização que nós utilizamos. Então, a integral de v dv será definida entre zero e uma função de u, que é o 1 menos cosseno de u. Já a integração em relação à variável u será definida entre zero e 2π. Agora, nós estamos prontos para realizar esta primeira integração. Então, continuaremos tendo a integral de u de v² dividido por 2, avaliado entre os pontos zero e 1 menos cosseno de u, vezes o infinitesimal de u. E, aplicando o produto notável aqui, nós teremos meio vezes 1 menos 2 vezes cosseno de u mais cosseno quadrado de u vezes du. Nós podemos retirar este meio aqui de dentro da integral e também podemos separar estes termos aqui em três integrais diferentes. Então, teremos a primeira integral de du apenas, menos duas vezes a integral de cosseno de u du. E aqui no último termo, nós teríamos a integral de cosseno quadrado de u vezes du. Porém, nós podemos utilizar a Identidade trigonométrica onde cosseno quadrado de u é igual a meio mais meio vezes cosseno de 2u. Então no último termo teremos justamente isso aqui dentro da nossa integral: meio mais meio vezes cosseno de 2u. E agora nós podemos realizar aqui a segunda integração desta integração dupla que estamos fazendo. Essa primeira integral aqui será u definido entre 0 e 2π, então teremos apenas 2π menos duas vezes essa segunda integral aqui que será igual a seno. De u avaliado entre 0 e 2π, e como seno de zero e seno de 2π são zero, este segundo termo aqui será zerado. Agora temos que tirar esta última integral, então temos integral de meio por du, que é meio vezes u, e se imaginarmos aqui que meio vezes cosseno de 2u é, na verdade, um quarto vezes 2 vezes cosseno de 2u, nós podemos tirar a integral aqui, que será 1 quarto vezes seno de 2u. E podemos confirmar este. Resultado derivando este 1 quarto seno de 2u e avaliando este resultado entre os limites 0 e 2π, teremos 2π dividido por 2, que é π, mais 1 quarto vezes seno de 4π que é zero. E só para lembrar, como o limite inferior aqui é zero, se nós realizarmos as substituições por zero, teremos zero. Então, nesse caso aqui, nós podemos apenas considerar os limites superiores. E por fim, teremos apenas meio vezes 2π mais π, que é igual a 3π. Então, teremos que a superfície 2 tem área igual a 3π dividido por 2. E no próximo vídeo, nós iremos aqui calcular a área da superfície 3. Então, é isso, galera do CAM. Nós nos vemos por aqui aqui.